E aí pessoal, agora aqui é, vou explicar para vocês como vocês podem obter likes e seguidores na sua conta do Instagram, é o Instagram, enfim, fale do jeito que você quiser, de uma maneira bem rápida. Primeiramente, acesse esse site que vocês estão vendo aí na descrição desse vídeo. E também estão vendo aí que se chama instala tudo junto mesmo né Vocês estão vendo o nome aí basta acessar esse site que eu mesmo criei né eu estou desenvolvendo ainda então aproveitando isso eu quero dizer que ele ainda está não está totalmente pronto né pelo menos na né? verificar data também desse vídeo né ele ainda está passando por para uma série de alterações e ele ainda possui alguns problemas né que possivelmente no futuro irei corrigir então vamos lá primeira coisa que você tem que fazer quando acessa essa página é cadastrar uma conta aqui você utiliza somente um botão tanto para cadastro quanto para login então clique aqui nesse único botão que tem e vai pedir suas informações de login e senha é, como vocês podem ver o domínio né você pode até ver aqui que é o Instagram.com então, eu não tenho acesso a nenhum tipo de informação, tá? Caso você não tenha segurança, você pode fazer seu login diretamente no site do Instagram.com e depois clicar naquele botão. Mas dá no mesmo, porque o domínio, né, as conexões são diretamente feitas com o Instagram e eu não tenho nada a ver com isso. Depois você clica em entrar e depois você vai ter que autorizar o meu aplicativo para que seja possível identificar o seu usuário. Depois de autorizar, você vai ter que autorizar novamente para poder ativar sua conta. Então, você tem vários sites para ativar. Você vai ter que fazer o mesmo procedimento que você fez agora há pouco. Clique em autorizar novamente, só que copie o link que está aqui em cima. Então, copie todo esse link que está aqui. É claro que se você não utilizar o Google Chrome, você vai ter problemas. Então, desde né, o início, é recomendado que você esteja usando somente o Google Chrome. Navegadores como Safari ou Internet Explorer podem apresentar bastantes problemas exatamente nessa hora aqui. Né? Então, depois que você colar o link aqui, basta clicar em continuar. Você pode ver que vai aparecer... Essas fotos aqui, que são as cinco últimas fotos que eu postei, como você pode ver. Essas são as cinco fotos que eu tenho. E você pode ver que somente tem um like nessa postagem. Então, eu vou clicar aqui em ganhar likes. E você vai ter que esperar aproximadamente um minuto. Esse procedimento pode demorar um pouco. Isso vai depender também do número de acessos que tenha no site simultaneamente. Mas não demora mais que isso. É claro que se sua internet for lenta, pode demorar um pouco mais. Mas normalmente não é tanto tempo assim. E veja que apareceu ali uma mensagem que eu ganhei 32 likes. E vamos ver se realmente ganhei. Vou dar aqui uma atualizada e pronto, 33 curtiu. Não, ou seja, 33 pessoas curtiram a foto. Lembrando que já havia um anteriormente. Então, basicamente é isso. Né? Você também pode fazer isso com outras demais fotos uma vez é, do dia. Então, se eu tentar ganhar like novamente nessa foto, vai aparecer um erro dizendo que eu já ganhei like nessa foto. Okay? Então, de qualquer maneira, não é possível você ganhar mais de uma vez ao dia. Ok? Se você gostaria que aparecesse mais fotos, ou seja, se aparecesse todas as suas fotos praticamente, 30 fotos, 20 fotos, enfim, você também pode tentar, né, curtir a nossa página, minha página no Facebook, que lá eu estou divulgando acessos premium, que são contas um pouco melhores, né, que tem maior quantidade de, de fotos e de like por foto, tá, mas como eu falei, todo o sistema está em teste, inclusive as contas para o e-mail, então, é, ainda não está disponível para venda, né, por isso estou oferecendo gratuitamente algumas vezes ao dia, ok. A mesma coisa também pode acontecer com os seguidores, mas aqui eu ganhei 9, tá, mas enfim, vamos dar aqui uma atualizada, e você pode ver que no feed também aparece todas as pessoas que começaram a me seguir, assim como todos eh, os usuários que curtiram aquela foto anterior bem o sistema é esse né funciona desse jeito a sua conta vai passar a seguir outras pessoas assim como vai passar a curtir outras fotos tá e caso você delete sua foto sua sua conta isso vai fazer com que você não seja mais possível se cadastrar então se você quiser usar um dia e depois sair é, né, de livre escolha, mas você não poderá mais se cadastrar novamente, ok? Então é isso, esse daí é o sistema, Eu ainda estou desenvolvendo, espero também contar com o apoio de vocês, né, reportando qualquer tipo de problema que possa haver, né? Enfim, é isso, espero ter ajudado e até mais.